Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque sim Senhor, eu tenho muita fé que o Senhor é o Deus do impossível, então eu te peço agora em nome de Jesus Todo-Poderoso, faça o impossível na minha vida, Faça o impossível para que essa causa seja ganha. Que isso que eu te peço agora aconteça o mais breve possível e da melhor forma. Ó oh Deus que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez um morto de quatro dias ressuscitar, além de paralíticos voltarem a andar. Tenho uma causa impossível e a coloco em tuas mãos, Senhor, e pela minha fé creio que esta causa já está ganha, em nome de Jesus Cristo. Que o mal que atrapalha saia da minha frente e saia da minha vida, e que o bem que a abençoa venha sobre mim e sobre toda a minha história, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor, Criador do mundo, Tu que dissestes, peça e receberás, inclina os Teus ouvidos a esta humilde criatura. Na glória do Teu poder, ouve a minha prece, ó amado Pai. Fazei que por vossa vontade eu obtenha a graça que tanto almejo e necessito para a minha vida, a qual eu manifesto nessa hora. E que isso seja feito pelo poder do EU SOU. Deus, supre agora todas as minhas necessidades eu sou a sua abundância e riqueza presentes em minha vida e em todo o universo. Eu sou a sua perfeição presente em minha vida agora. Ó oh Deus, eu sou a sua oportunidade presente em minha vida agora. Eu sou o pleno amor presente em minha vida agora. Farei essa prece diariamente, sete vezes seguidas, para assim receber o meu pedido, o meu manifesto. Recebo das tuas mãos, Senhor, a resposta à minha causa impossível. Sendo manifestada pela tua glória e pelo teu poder, assim seja. E para encerrar esse momento, oro com fé e me conecto mais profundamente manifestando o Salmo 23, toda honra e toda glória a ti Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte... Nada temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com um o óleo sagrado, e o meu cálice transborda, Senhor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Respire fundo agora e receba a graça de Deus na sua vida. Confie-me dizendo, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Eu manifesto eu manifesto, eu manifesto, eu sou, eu sou, eu sou, amém, assim seja. Senhor.